Vem, vem, vem dançar com a gente. Vem, vem, vem dançar com a gente. Aqui na nossa terra todo mundo é diferente. Aqui na nossa terra Diferente, vem, vem, vem dança com a gente. Vem, vem, vem dança conosco. Aqui na nossa turma todo mundo bate o osso. Aqui na nossa turma todo mundo bate o osso. Vem, vem, vem, vem, vem, vem dança com a gente. Vem, vem, vem, vem, vem, vem dança comigo. Aqui na nossa casa todo mundo é seu amigo. Aqui na nossa. Gente, vem, vem, vem que é brincadeira. Aqui na nossa escola, todo mundo é uma caveira. Aqui na nossa escola, todo mundo é uma